Você provavelmente já sabe que sentir é o segredo, ou seja, qualquer coisa que você sinta como real, se torna real ou se manifesta, se materializa nessa dimensão da realidade. Mas como ter esse sentimento? Aqui especificamente relacionado à prosperidade, como se sentir próspero? mesmo sendo pobre, mesmo tendo dívida, como como ter esse sentimento? Esse é, talvez seja uma das grandes, das maiores dificuldades, né? Porque é algo é completamente fora do, de tudo aquilo que a gente já foi acostumado, a maioria de nós, pelo menos desde criança. Mas nesse vídeo eu vou te falar exatamente e em detalhes quatro maneiras de que como, de, como você pode realmente fazer para ter esse sentimento. Então presta muita, muita atenção e eu recomendo fortemente que você aplique o que eu vou conversar aqui com você. E dessas quatro maneiras é, eu vou colocá-las na sequência de qual dá mais eficiente para menos eficiente, na minha visão, todas elas são eficientes, mas a primeira e a segunda né, são, são as que na minha visão é que se você tiver condição de fazer isso, é as que realmente mais vão te trazer resultados tá? e de forma com certeza mais rápida, ok? Então vamos lá. A primeira maneira de você ter o sentimento de prosperidade é tendo uma experiência física de prosperidade. Tendo uma experiência física, essa é indiscutivelmente a melhor maneira possível. E por que isso? É, a maioria de nós precisa ver para crer, né? Porque se não, se a gente somente conseguisse apenas acreditando, provavelmente você nem precisaria de estar aqui assistindo esse vídeo, tá? Então, se você ver algo com seus olhos, quando você pega algo com as suas mãos, você não, não tem como negar que aquilo é real, tá? então como que você pode ter uma experiência física? Uma maneira por exemplo de conseguir isso seria tendo um Rolex, né? com certeza tendo um Rolex você teria um sentimento de prosperidade, é impossível não ter, mas é claro que não é o caso aqui, então como que você pode ter esse sentimento mesmo é, sendo pobre mesmo, tendo dificuldades financeiras, enfim O termo que você quiser usar E aqui eu vou compartilhar como eu exatamente fiz isso tá? é, Aqui na minha cidade tem uma cafeteria Que é uma cafeteria bem é, famosa, vamos dizer assim Que é, vamos dizer, bem frequentada né? É frequentada por pessoas prósperas né? E o que, é que eu fiz durante um tempo? Durante um tempo eu colocava a minha melhor roupa e ia trabalhar nessa cafeteria. Eu sempre trabalhei. Sempre assim, há 4, 5 anos. Que eu trabalho exclusivamente pela internet. Né? Não realmente voltado. Aqui para de desenvolvimento pessoal. Mas sempre trabalhei. Né? Há 5 anos atrás. Eu já trabalho com internet. Então fui trabalhar nessa cafeteria. E eu ia nessa cafeteria. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Eu colocava a minha melhor roupa. E ia trabalhar nessa cafeteria. Nessa cafeteria só, só, fre só frequentava ou só frequenta essa, essa cafeteria pessoas que realmente são prósperas, são é, pessoas é, bem sucedidas, entre aspas, né um termo meio pejorativo dizer isso, mas enfim, não é um lugar frequentado por pessoas como eu era, <risos> olha só que engraçado. né então essa, foi, essa é uma maneira de você ter uma experiência física. Você, é claro que isso aí vai depender né, da, da condição financeira que você tem. No meu caso, eu me sentia próspero gastando R$ reais por mês. Que eu ia lá, tomava lá um, um cappuccino, alguma coisa assim, com um pão de queijo, e dava na média R$ reais por dia. E eu fazia isso uma vez por semana. Então, com R$ reais por semana eu tinha um sentimento de prosperidade, porque na hora que eu estava ali, eu não ficava pensando no que eu tinha que pagar, no que eu ia fazer, enfim, eu estava ali trabalhando e todas as pessoas que entravam né, eram pessoas que, com certeza, elas me viam da mesma forma, é, vamos dizer assim, que eu via elas, porque eu estava vestido como elas, tá então, essa é indiscutivelmente a melhor maneira de você conseguir, ter o sentimento de prosperidade, tendo uma experiência física. E aí é claro, né, que vai depender do que é, da sua condição, como eu falei. Se você tiver condição de fazer isso, é, fazendo um, um cruzeiro, por exemplo, é melhor ainda. É, se você puder fazer isso, sei lá, dando, um, fazendo um passeio de helicóptero, indo para um spa, é, quanto mais melhor, vamos dizer assim. Mas se você não tiver condições disso, sei lá. Se você, é, uma vez por mês, ir num restaurante que seja muito bom é, com sua esposa ou com seu marido ou com quem, quem for que seja e ter ali uma experiência próspera, tá? Isso com certeza vai te trazer sentimento. Essa é indiscutivelmente a melhor maneira de você conseguir isso, tá? A segunda maneira de você conseguir ter esse sentimento é... Vamos dizer que não seja possível. Né? Você não consegue realmente ter uma experiência física. A situação está tá preta, como se diz. Né? O que, que você pode fazer? Você pode usar né, lembranças do passado. Isso mesmo, lembranças do passado. É, é, eu já falei isso várias vezes aqui, mas esse conceito precisa estar muito, muito vívido na sua mente, que a mente não sabe... Nem o que é real, nem o que é imaginário e também não sabe o que é presente, passado ou futuro. Ela só entende o sentimento, certo? Então vamos supor que você tenha comprado algo no passado que te trouxe esse sentimento. Talvez, sei lá, um, uma camisa muito bonita, um vestido muito bonito, ou você fez uma viagem excelente para algum lugar. Ou seja, Alguma experiência no passado te fez ter esse, esse sentimento de prosperidade na época? O que, que você vai fazer? Você vai colocar na sua mente, ou seja, você vai voltar no tempo com a sua mente e vai se colocar naquela situação. Você vai lembrar como que foi aquilo. E quando você lembrar isso, você vai ter esse sentimento. Isso é, é evidente, porque, por exemplo, né? É, sei lá, uma pessoa que se separou, vamos dizer, supor, uma esposa que se separou do marido. E se isso trouxe, com certeza isso tem algum sentimento, se ela for lembrar de coisas do marido para trás, ela vai ter um sentimento, muito provavelmente um sentimento ali de tristeza. Então, isso é muito vívido, tá? Então, se no passado você já teve alguma experiência que te trouxe esse sentimento, você vai lembrar disso, tá? E aqui no final do vídeo eu vou falar esses exercícios mentais, no caso, eu vou falar a melhor maneira realmente de você fazer eles, tá? Mas se adequa somente ao, ao o que fazer, beleza? Então esse, essa é a segunda maneira, lembrança do passado. A terceira maneira de você conseguir esse sentimento, é uma maneira que muitas pessoas já, já usam, é, que é a imaginação. Então, se não for possível você ter uma experiência física, e se não for possível, é, você, é, se você não tiver né, lembranças né, de, de ocasiões, você pode usar a imaginação, porque, de novo, a nossa mente não sabe que aquilo é simplesmente imaginado. Tá? Então, você vai imaginar, por exemplo, como que seria você próspero. Como que seria, ou como será, né? como vai ser isso? Que lugar que você quer ir? Muito provavelmente né? quando você é, deseja estar nessa situação, deseja prosperidade, tem, tem alguma coisa que você quer, o que que você quer? Ah, pode ser um, um carro x, tá? Se imagine naquele carro, ou naquela casa, ou naquela viagem, ou enfim, qualquer coisa qual que é o seu objetivo né, de ser uma pessoa próspera, e você vai imaginar isso, tá? É, mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre, exclusivamente sobre imaginação, que é, a imaginação é muito mais real do que a gente possa imaginar, tá? A imaginação é muito real, mas não dá pra, é um assunto um pouco mais complexo, no, no próximo vídeo eu posso falar sobre isso. Mas essa seria a terceira maneira. Então, imaginar. Tá? E a quarta maneira, que também é bem conhecida, é através das afirmações positivas. Tá? Agora, uma coisa com relação às afirmações positivas. Normalmente, é, as pessoas que buscam, né, que, que fazem afirmações relacionadas à prosperidade financeira, usam algumas expressões, por exemplo, eu sou rico... Eu sou próspero. E pode ser que funcione, tá? Pode ser que funcione. Para mim, particularmente, não funcionou. tá? Quando você... É, é, especialmente, né? Se você... Na sua infância foi bem escasso. A sua mente, ela rejeita isso de todas as formas possíveis. Né? Então, fica algo mais difícil de conseguir. Eu, particularmente, tenho uma, tenho uma afirmação que eu acho ela fantástica. Que é a seguinte, olha. Eu sou... Muito feliz e grato por ter tudo necessário para uma vida plena e perfeita. Eu sou muito feliz e grato por ter tudo necessário para uma vida feliz, para uma vida plena e perfeita. Essa é uma excelente afirmação. Você vê que ela não fala nada sobre dinheiro, sobre riqueza, porque. Para uma pessoa que assim como eu, né, pode ser que você não tenha esse problema, mas no meu caso, as afirmações quando falava, como eu tinha, as minhas crenças eram muito arraigadas, né, relacionadas a dinheiro, eu não conseguia fazer esse tipo de afirmação, então essa afirmação ela somente aceita ela, que ela não, não, não, não vai, vamos dizer assim, não vai na ferida diretamente, tá, então é uma excelente afirmação para você fazer. Toda, então, to, todas essas maneiras que eu mencionei aqui para você, você usando constantemente, você consegue ter esse sentimento. Tá? Sempre, P pode ter certeza absoluta, porque da mesma forma que é, uma pessoa que sofre com sentimentos negativos, por exemplo... Ele vem, o sentimento negativo é exatamente isso aqui, só que é o contrário. Né? Você colocou, talvez, ou coloca sempre na sua mente coisas ruins e sempre vai, você vai ter sentimentos ruins. Se você colocar coisas é, relacionadas à prosperidade, você vai ter prosperidade e assim por diante. Tá? Agora, ter o sentimento é uma das coisas e com certeza é, é, o, é, o, é o mais importante para você realmente conseguir fazer aí a lei da atração ou poder subconsciente, enfim, é a forma com que você quiser chamar funcionar para você. Mas existem outros, outros critérios né, que você deve seguir para isso. E é, você, pode ser que você saiba ou não, mas eu estou disponibilizando gratuitamente um guia, passo a passo, que é o manifeste seus desejos. Você pode fazer né, o download dele gratuitamente, clicando no primeiro link aqui da descrição. E ele é um guia realmente passo a passo, onde eu detalho exatamente o que, que eu fiz, né? como que eu consegui resultados, exatamente o que eu faço com meus clientes, então você vai receber isso gratuitamente e eu espero sinceramente que você aplique é, o que eu estou mostrando lá, porque com certeza vai ser muito eficiente para você e vai te ajudar a ter os resultados aí de forma com certeza mais simples e mais rápida. Okay? Deixe um comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Se você gostou, dá aqui um like para eu saber realmente se esse, é, se esse tipo de assunto está sendo interessante para você. E se inscreva no canal para você sempre ser atualizado dos conteúdos novos aqui. Beleza? É isso então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.